É, então, eu passo a bola para vocês, é, vou começar por essa, por essa mesma ordem, né, que eu falei, Jamila, depois Paulo, depois Maria Vitória, por favor, fiquem à vontade para comentar as três questões. Obrigada, Fernanda, obrigada pela pergunta, pessoal que está assistindo. É, bom, estou muito provocado, ficaria aqui horas falando sobre N coisas, eu acho que, é, como você adiantou, Fer, é, a ideia da proteção de dados para além da LGPD, enquanto o conceito está muito longe de ser uma controvérsia no mundo inteiro. É, eu acho que basta a gente pensar, a gente usa muito como referência. É o caso alemão sobre possibilidade de mau uso de dados coletados no senso populacional, que é o que vai dar origem a essa ideia de autodeterminação informativa que o Paulo trouxe agora há pouco, nos anos 70 e 80, pensando uma sociedade que estava saindo do nazismo, mas eu iria até mais longe para dizer como esse é um direito muito fundamental e que talvez a gente se aproprie dele de uma forma, é, às vezes, como se fosse algo distante. Eu falei, né? A Alemanha, nazismo preocupação com coleta de dados por parte do Estado nos anos 80, após guerra, pós nazismo, e como esses dados poderiam ser mal utilizados. Para trazer um exemplo mais próximo nosso, e aí a gente está falando do século XX, no final do século XIX, a gente enfrentou uma série de revoltas populares no Nordeste do Brasil, justamente quando se tentava criar um registro civil da população, e a população estava preocupada com que os dados coletados, ou com que esse registro pudesse fazer com que eh, as pessoas ou filhos das pessoas depois da lei do ventre-livre voltassem a ser escravizados. Então, eu acho que assim, isso tá longe de ser uma controvérsia, longe de ser uma coisa problemática por si mesmo. Tanto é assim que o conceito de proteção de dados eh, na normativa brasileira, a primeira vez que ele aparece é na lei e isso foi um ponto que a Maria Vitória estava falando agora, né, mas enquanto o conceito aparece pela primeira vez, enquanto definição do conceito de dados pessoais, aparece pela primeira vez na lei de acesso à informação. E essas são discussões que, ao longo dos últimos anos, vêm acontecendo de forma paralela. Porque, como a Fernanda bem disse, é, elas requerem uma uma série de eh, procedimentos para que a gestão dos dados seja adequada, seja do ponto de vista do setor público, seja do ponto de vista do setor privado, e aí chegando, finalmente, à pergunta que foi feita sobre os riscos ao jornalismo, ao Panama Papers, etc., eu acho que eu teria duas coisas para dizer, e foi uma das provocações que eu tentei fazer no final. Nós estamos numa região que ela é marcada por uma tentativa constante dos poderes estabelecidos econômicos políticos etc de controle da informação que circula, seja a informação estatal, seja a informação sobre eles. No segundo em que a lei foi aprovada, substituindo uma lei anterior, que era 11.111, se eu não me engano, que justamente dizia regular o direito de acesso à informação, estabelecendo segredos sobre a informação que estava disponível do Estado, no segundo em que essa lei é publicada, começam as ações é, de questionamento da publicação de dados de salários de servidores públicos, por exemplo. né gente Isso é uma questão que está basicamente estabelecida no Brasil e internacionalmente, que é o que também a Maria Vitória trazia sobre essa relatividade do que é a privacidade de um servidor para o público, e isso vem muito antes da LGPD como tal, como a gente conhece. Então, assim, é, essas tentativas de. É, abuso do que são as regras que estão colocadas, e aí reagindo um pouco ao que a Maria Vitória trazia, eu não vejo nenhum dos exemplos colocados, algo que esteja coberto pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que foi aprovada há pouco tempo, é uma lei que sofreu uma série de reveses nas suas minúcias, é uma lei muito técnica e que traz desafios de implementação, e por isso ela precisa de uma autoridade independente que oriente sobre essa implementação, então aí a gente tem uma série de questões, mas você tem uma intenção realmente de fechar essa informação. Eu acho que, e pensando em Panama Papers, pode dar é, margem para mau uso ou para argumentos maliciosos, eu diria, eu iria além, porque eu acho que é, é, a lei não dá margem para isso, a ideia de proteção de dados não vem dessa perspectiva, mas eu acho que talvez, e no caso brasileiro, e aí eu não, não sou advogada, mas acompanhei muito essa lei, vou deixar talvez para o Paulo comentar mais mas depois existe uma exceção explícita para o exercício jornalístico, isso é muito importante, é fundamental nas bases de qualquer lei desse tipo, justamente para prevenir esse tipo de abuso e tentativas de censura. É, mas eu acho que uma reflexão importante, enquanto reflexão, principalmente quando a gente pensa em construção de bases de dados, são sobre os critérios de construção de bases de dados, e aí a gente pode pensar mais em como os princípios da lei vão incidir sobre essas bases de dados feitas por agências jornalísticas, feitas por organizações não governamentais, como a que eu faço parte, e aí eu acho que a gente... É, caminha para uma questão que ela extrapola lei e vai até para os nossos marcos éticos de operação né como a gente protege essa informação de vazamentos como a gente protege as nossas fontes especialmente no momento de ataque de criminalização tão forte como a gente tá vivendo não só no Brasil mas em outros países e aí coloco mais como reflexão e não como um risco que a lei coloca, talvez seja mais uma questão dessa mudança de cultura e colocar uma ênfase a como a gente protege, como a gente cuida dessas informações também das pessoas que estão envolvidas nessas informações, mas de nenhum modo isso deveria é, prevenir ou impedir a produção de matérias de interesse público, a divulgação de informações inclusive pessoais sobre pessoas públicas, quando sejam de interesse público.